Se pera a palavra, e a palavra se encanou, e nós vimos sua glória, seu amor nos libertou, aleluia. aleluia. Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós Senhor Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse em verdade em verdade eu vos digo o servo não está acima do seu Senhor e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade, em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Palavras de encorajamento. Como elas são necessárias. E principalmente em momentos difíceis. Hoje, São Paulo é convidado a dirigir uma palavra de encorajamento àqueles que estão na sinagoga. Ele se levanta e ele começa a narrar toda a trajetória do povo de Deus até chegar a Jesus. Mas será que esta é uma palavra de encorajamento? Ele poderia ter sido elogios àquelas pessoas que estavam ali, não é? Ele poderia talvez ter dito coisas que trariam muito conforto momentâneo para aqueles que estavam presentes. Mas ele fala de um caminho que o povo de Deus fez até chegar à pessoa de Jesus. Aí está o verdadeiro encorajamento, é nós apresentarmos Jesus às pessoas, porque quem se encontra com Jesus também olha para a sua caminhada de vida pessoal, familiar ou como igreja. E percebe que ao longo de todo esse caminho, o Senhor esteve presente. Que coisa linda quando as pessoas chegam a essa conclusão. Nós precisamos ajudá-las a realmente descobrir qual é o sentido de continuar caminhando. Do contrário, nós vamos dizer palavras simpáticas, algumas até previsíveis e decoradas, né, aquelas que a gente usa mecanicamente, às vezes, assim, ah, vai dar tudo certo. Não, isso passa. Mas o importante é que, ah, mas tá bom, né? Às vezes a gente fala isso na tentativa de consolar as pessoas, mas em alguns momentos podem parecer palavras vazias quando falta realmente uma empatia, uma compaixão. O ouvir, o estar presente. E esta atitude de estar com, né, de acolher. Mesmo que a gente não tenha palavras mágicas, né, que a gente não tenha palavras tão simpáticas, que às vezes até alguns gostariam de ouvir, mas que não preenche totalmente. Quando nós nos colocamos como servos, nós estamos revelando Jesus. Porque o servo, diz Jesus, não é maior que o seu senhor, nem mesmo o mensageiro é maior que a mensagem. Então cabe a nós como servos, seguir o mestre, se nós não estamos acima do mestre, quer dizer que nós devemos estar atrás dele, não é? E atrás dele seguindo ou seja, imitando -o. Então quem age como o mestre, uma atitude de servir, de mostrar que está presente, não é? De, de amar, de tentar compreender, e chorar com os que choram, sorrir com os que riem, está realmente mostrando Jesus. Hoje Jesus, depois de lavar os pés dos discípulos, vai falar que aquele que o recebe, está recebendo o Pai quem recebe alguém em nome dele, está recebendo a ele próprio. Olha que coisa profunda isso. Somente quem se coloca a serviço de Jesus, consegue compreender, abarcar essa grande verdade. Jesus, antes de dar esse ensinamento, ele nos ensina através do lava-pés. Gente, muito além daquela nossa reflexão, o dia de lava-pés na quinta-feira santa, não é? Em que a gente faz aquela memória do que Jesus realizou. Vamos pensar bem, será que Jesus precisava ter se inclinado daquela forma para lavar os pés de pescadores e de outros mais que estavam ali? Entrar em contato com os pés dentro daquela cultura na qual Jesus estava, era também entrar em contato com a parte mais suja do corpo. Nós estamos aqui de calçados, né? Alguns daqueles homens andavam descalços ou com sandálias. Então imagine, né, num local tão seco como aquele, com escassez de água, o que era lavar os pés de alguém? Era entrar em contato com a sua impureza. E o que Jesus faz é justamente ao... Servir a humanidade é tocar aquela parte mais suja nossa, justamente para curá-la, justamente para lavá-la, para que nós possamos ver o nosso valor como filhos de Deus, não é? E passemos também a valorizar as outras pessoas. O servo não é maior que o seu Senhor. Então ninguém tem direito de se colocar no lugar do seu Senhor. Ao Senhor cabe julgar, ele é o juiz. Ontem nós já refletíamos, aliás, antes de ontem, melhor dizendo, né? Se nós somos servos, então não cabe a nós julgar, porque é Ele o juiz. A nós cabe sim cuidar como o Senhor cuidou. Se nós formos pensar, aquele que cuida, um dia também vai precisar de cuidados. Eu já dizia isso em relação aos profissionais da saúde, não é? Quantas pessoas trabalham na área da saúde e adoecem? Elas também precisam de descanso, precisam de compreensão, precisam de cuidados com a saúde, não só física, mas também emocional, espiritual. Uma mãe que cuida e talvez se identifique sempre com o fazer pelos outros, chega uma hora que ela precisa de cuidados também, não é? Seja momento de enfermidade, seja na velhice. Então quem cuida um dia precisa de cuidados. Então aquele que serve, também depois tem que ajudar as outras pessoas a se colocar a serviço, estimular as outras pessoas a fazer o mesmo. Está aí a mensagem de Jesus Cristo. Ele lava os pés dos apóstolos, não simplesmente para dizer que ele é um Deus humilde, mas justamente para que eles... Vejam que se Deus, tão grandioso como é, veio a nós e se fez humilde, nós também precisamos tomar atitudes de humildade. Nem sempre é fácil a gente descer na condição do outro. Jesus desceu até os pés dos apóstolos. Nem sempre a gente, é fácil para a gente descer e compreender aquela situação que o outro está vivendo. Né? É mais fácil a gente olhar de cima para baixo... Como alguém que analisa e julga tudo, mas colocar-se no mesmo plano e compreender só é possível para quem serve. Sabendo que quem serve em algum momento também foi servido. Que nós possamos aprender do mestre, aquele que nos encoraja verdadeiramente. Não apenas com palavras que enchem nosso coração estas sim nos encorajam, mas acima de tudo com o jeito de Jesus que nos dá segurança, confiança, que nos faz pessoas amadas como nós somos, que nos impele a servir como Jesus serviu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja